Olá! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Tô esperando vocês chegarem, né? Comecei essa live e quero ver se tem alguém aí para me assistir, né? Para não ficar falando sozinha. Falar sozinha não dá certo, né? Uh, espero ter começado relativamente no horário e uh, acho que sim, né? É que eu, eu, eu fui pôr o, o vídeo, de repente aparece de óculos de escuro e chapéu. Falei, mas da onde que tá isso? Aí quando eu fui ver, são umas figurinhas que tem. Aí tive que tirar e voltar de novo. Tudo bem com vocês? Estão <risos> encarando bem? Essa quarentena, quinterena, cesterena, estão encarando bem? Como é que vocês estão se sentindo? Conta para mim. Vocês estão tranquilos? Lógico que totalmente né? tranquilo, ninguém tá, isso sem dúvida. Oiê, boa noite, Andréia Barro Sasso. Andréia, que bom te ver. Não dá para encarar bem, né? É uma confusão que ninguém mais tá entendendo nada. Oi, Florinda, Morgana, tudo bom? Ninguém tá entendendo mais nada, né? Tá como Deus quer, eu nem sei se Deus quer. Tá como os governantes querem, né? Não sabem se as coisas estão... Que bom que você tá bem, André. É, não sabem o que fazer, se as coisas estão... Da, né, como eles vão lidar com esse Covid-19, se ele é reincindente ou não, da onde que vem, da onde que não vem, uma hora é porque pega do outro. Tem pessoas aí que não saíram de casa, ficaram se cuidando o tempo todo e pegaram. Tem outros que vivem na rua não estão pegando. É muito estranho, não é, gente? É um troço assim, é um, é um vírus que quem fabricou, fabricou direitinho, né? Que queria mesmo detonar de vez. E eu sei que a situação não tá fácil pra ninguém. Nem financeiramente, nem emocionalmente. Muitas pessoas, né, eu, pensei, eu sei porque eu converso com muita gente. Eu sinto isso dentro de mim também. Elas dizem assim, ah, fulana tá tranquila porque, né, o dinheiro vem todo mês, tem aplicação, tem aposentadoria, tem não sei o quê. Bateu o desespero, né, Andréia? É, tá batendo mesmo. Então, a pessoa fica assim, aquela tudo bem, aquele tudo bem, né? Pode gastar, pode pedir comida fora e, e fica na boa. E tem outras pessoas que têm tudo e não tem nada. Estão desesperadas porque estão com medo uh, do que pode vir a acontecer, da perda que possam ter futuramente. Mas eu acho que o que mais está assustando não é nem a doença, nem o, nem o vírus. É o vírus que puseram na nossa cabeça, né? É aquele vírus negativo, que parece que esse vírus, ele não vem só como vírus, como veio os anteriores, né? Esse vírus, ele vem com um monte de coisa junto. Ele é invisível, mas ele é palpável, né? No que que ele é invisível? Ninguém vê, ninguém sabe. Ele vem, ele vem porque ele quer ver, Bem, Ele entra pelas narinas, entra não sei para onde, né? Ele é aéreo, é... É desse jeito, porém ele causa problema de saúde, ele causa isolamento, ele causa principalmente perdas financeiras. Olha, sabe o emocional. Eu devo contar uma coisa, confessar para vocês. Para quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito de toque. Eu gosto de toque, de tocar. Eu gosto de abraçar. E tem horas que eu estou sentindo falta, mas eu não posso ficar tocando, beijando ninguém, nem né? uma criança, nem, né? Não posso. O que, que eu posso fazer? Então, imaginam, imaginem as pessoas. Que, estão, que são dependentes de outras. O medo que dá, a situação, nós, quer dizer, foi tirado tudo de nós. Ele só deixou nós conosco. E aos poucos, nesse nós conosco, nós estamos descobrindo o quanto é difícil a gente ficar com a gente sem armazenar feito o computador, né? As, os pensamentos negativos, a negatividade. Daí a pouco você começa a sentir coisas estranhas. É ou não é? Você sente, a gente sente coisas estranhas, pesadelo. Eu até tô, falei do, do, desse, dessa pedra, que é a turmalina melancia, que ela é maravilhosa, depois se quiserem eu posso explicar né? em particular pelo WhatsApp como é que usa eu até tenho ela para vender mas enfim o que, que é, o que como é que as pessoas mas só a pedra sem uma sem um, um favorecimento interior ajuda é difícil lógico que ajuda mas não faz 100%, não faz Faz uns 70%. Boa noite, Regina. Logo, como que nós estamos? De uma maneira que nós nunca pensamos ficar na vida. Gente, quantas reencarnações as pessoas já tiveram? Os nossos antepassados vieram. Será que um dia foi imaginado? Foi pensado que nós chegaríamos nessa situação aqui no planeta? Você acha que foi? Eu vou dizer para vocês que não. Não. Será que nós somos privilegiados por termos que encarar isso que estamos encarando? Ou estamos perdidos? Totalmente perdidos. Eu não vou dizer que é 100%. Não, eu acho que, eu acho que perdidos estão 95%. Porque tem 5% que já não saem mesmo de casa. Então, não percebe nada, né? Ou é 5%. É, ou é, sabe? Ou, ou, ou, esses perdidos iguais a nós. E como lidar com isso agora, né? Como você, eu... Todos nós passarmos por isso sem viver o ano 2020? Não, nós temos que viver o ano 2020. Nós temos que antecipar, a, a obedecer né? os feriados antecipados. Quer dizer, está uma confusão total. Isso foi muito bom ocorrer em parte, em parte... Para vocês conhecerem como é a cabeça do povo, como é a cabeça daqueles que estão orientando os outros, e como a cabeça de vocês está querendo conhecer a cabeça do outro, saber o que vai acontecer e não tendo condições de chegar a isso. Aí o que, que você faz? Você questiona o inquestionável. Sabe? Por quê? Porque nós aprendemos a obedecer negativamente, né? E nos subordinar, neste negativo, às pessoas que nos induziam. Que tal, a partir de agora, nós aprendermos a libertar disso? Por quê? Por quê? Quando você se liberta, eu vou dar uma eu vou, vou explicar um, um pouquinho melhor o que eu tô falando. Pensa bem em tudo que você aprendeu até agora, complicadíssimo, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. É verdade, porque nós, nós temos censuras, nós temos julgamento, né, Andréia? Mas voltando aqui é, Começa, viu, André, comecem a analisar. A Regina também falou, eu nunca, nunca pensei. Ninguém nunca pensou. Ninguém. Mas, vamos analisar. A cabeça de vocês, assim como a da maioria, e eu trabalhando a minha, né? Tem como não ficar no negativo, pelo menos umas <risos> umas 15 horas por dia, tem, do jeito que nós estamos. Mesmo aqueles que estão trabalhando em home office, mesmo aqueles que estão... Vocês estão aí, tá? Meu marido infartou ontem por conta dessa pandemia. Olha aí, pronto, a Isabel acabou de falar, o marido dela infartou. Diz ela que é por conta da pandemia. Mas independente está no negativo, gente. E assim estamos nós. Daqui a pouco nós vamos sair mordendo cachorro. Não vai demorar para acontecer isso. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas que aprendemos a seguir o pastor que toca boiada. É, nós, sabe, não que a gente deva sair na rua, não que deva ficar, né, abusando, mas nós não questionamos. Nós simplesmente obedecemos. Nós simplesmente carregamos dentro de nós uma forma pensamento... Muito negativa, mesmo quando nós pensamos que estamos no positivo. Quando que você, Isabel, olha aí a situação do marido. Quando que a Isabel, a, as outras pessoas que estão aí, né, vamos dizer, Andréia, outras pessoas, pensam assim, não, sabe, tudo vai passar de verdade, de verdade, não de mentirinha. Tudo vai passar, isso é uma fase. Oi, mestre, tudo bom? Viu o mestre entrando aí. Tudo vai dar certo, nada vai me prejudicar. Eu não vou levar isso como um prejuízo. Também não, sabe, não vou me sentir presa, preso dentro da minha própria casa. Estava com medo de morrer, olha lá medo de morrer, infartou. O que, que falta? Nada. Vocês sabiam que o, o infarto, o derrame, tudo isso é, é, é, um, é, é, uma, é, é uma forma de você se suicidar com medo de morrer, com medo de pirar, com medo da falta, do medo da perda, do medo de, de tanto que a pessoa se reprime de tanto que a pessoa se fecha dentro dela, mas voltando, hum. nós acostumamos muito a não ficar conosco. Ah, eu vou perguntar aqui, tá? Isabel, por exemplo, aqui. Isabel, para você e para todos que estão aí. O seu marido vivia pra ele? Ou ele vivia em função de todos? Ou ele vivia em função de ganhar o dinheiro para trazer para casa, para ninguém reclamar de nada ou dizer que ele, ele era fraco? Fala para mim. Imaginem um homem, de repente, numa situação assim. Não, eu não posso perder. Eu não posso morrer. E a minha família? O medo, o medo da perseguição, o medo da desconfiança. Todos os medos vão vindo à tona. Eles vão vindo à tona. Tem a Neia de Araújo que está aí presa para conduzir meu carro. Tenho muito medo. Quando penso em dirigir, me dá muito medo. <risos> Por que que dá medo quando a pessoa vai dirigir, né? ela não consegue presa para conduzir o carro, talvez ela queira ela se sente presa, né, para dirigir. Ela não consegue. E a palavra da Neia está presa para dirigir. Porque não consegue dirigir a própria vida. Então, normalmente, pessoas que se sentem presa para dirigir, são pessoas que dirigem os outros. É. Elas dirigem os outros, por quê? Para elas não verem a elas e acham que estão direcionando o outro. Sabe o copiloto que vai dando opinião para o piloto? Olha, você entra por lá. Não, olha, você não está manobrando direito. Mas ela não senta para fazer. E a grande maioria está assim, viu? Não é só na direção do carro, na vida. Só que quando ela faz isso, ela esquece dela. Ela, ela se vê, porque se ela se vir mesmo de verdade, ela vai se sentir impotente. Deixa eu ver aqui, a Andrea falou, sempre foi em função de ganhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Estávamos vivendo só para isso e ainda estamos, viu, Andréa? Não pensa que as pessoas saíram, não. O pior é que agora estão com medo de não ter nem o que tinham. E isso está piorando. E as pessoas estão chegando num ponto que para ter infarto, derrame, ou qualquer outra coisa, qualquer outra doença, ou chegar a surtar, não vai precisar de muito. Eu acho que quase enfartei. <risos> Senti dor no peito. Uh, vômito, avômito, ah, mas não tô com medo, mas não tô com medo, o que será? Você veja bem, dor no peito é excesso de angústia. Eu tô pulando aí de uma coisa para outra, mas acho que vocês estão me acompanhando, né? A dor no peito é, uma, é, é excesso de angústia, gente. Aquela angústia que vai entumecendo os nervos, que vai fechando aqui a faringe, vai fechando toda essa parte aqui, olha, do sabe, do, do peito aqui, esse, essa, essa área aqui, ó. Vai fechando tudo isso, aquilo entra pra dentro, entra a musculatura, enrijece. A pessoa perde o ar. Ela perde o ar porque, ela, lógico, tá tudo enrijecido. Ela não consegue respirar. Ela não consegue respirar. Ela não consegue, sabe, ter fôlego. E quando ela não tem fôlego, ela entra em desespero, principalmente por causa desse corona. Porque perde o ar. Aí, começa da taquicardia, dispara. Lógico que dá vômito. Por que que dá vômito? Ela começa a ter rejeição a ela mesma, a, a doença, a situação. aquilo ela tá com o estômago, começa a embrulhar tudo. E a pessoa quer vomitar. Aí vem a tal da, do corona, que dá diarreia, dá vômito, com falta de ar. Vocês percebem como nós estamos acostumados a sermos induzidos? O que é o negativo? É por isso que eu quero falar hoje do negativo. Olha, eu, no, em menos de 10 minutos que nós estamos aqui, quantas coisas já surgiram. E quantas coisas estão dentro de vocês. Eu tô com falta de ar e taquicardia. Olha aí. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, porque, olha, isso aí não, não vai acabar. Não vai acabar. Você sabe? Ó, gente, olha. Pessoal, pelo amor de Deus. Tá difícil, né? Até eu tô ficando aqui com falta de ar. Ah, eu não sei nem como explicar o que você fazer. Como você lidar com isso sem você lidar com você, eu não sei. Eu, eu tenho visto assim pessoas que estão que, que estão agarradas lá com mais gente, mas outras pessoas também estão exaustas porque precisam ajudar, colaborar. No entanto, fingem que estão porque estão rodeadas de outras pessoas, e elas não estão com elas, elas estão com os outros. O que, que você acha, Andréia? Eu não entendi muito bem. Sabe, elas não estão, então elas estão pegando, elas estão dentro. O negativo delas está cada vez mais, uh, mais imprimido nelas, mais imprimido, e elas disfarçam dizendo que estão com pessoas que elas gostam e elas precisam se sustentar nessas pessoas para não ter um treco e, e para se sentirem vivas. E como que essas pessoas se sentem vivas quando elas acham que alguém precisa delas? Vocês, vocês entenderam? Nós acostumamos muito a fazer a coisa boa para os outros, não para gente. Sabe aquelas pessoas que ajeitam a vida de todo mundo, menos a delas? Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Elas ajeitam a vida de todos e dizem assim, quando ali tiver certo, aí eu descanso. Quando aquilo tiver certo, aí eu descanso. Sabe quando ela vai descansar? Quando tiver todo mundo certo, ela sozinha e morre. Aí ela vai descansar, vai pro descanso eterno. Nós, muitas vezes, já ajudamos os outros. É bom vocês começarem a ver isso. Mas nós não nos colocamos no nosso lugar, nós nos colocamos no lugar do outro. Eu também acho que não posso passar tudo isso tão rápido. Que tudo isso não vai passar. Não vai passar mesmo. A Denízia. Boa noite, Denízia. Nós temos muito hábito. Ó, Para para pensar comigo, Denízia. Você também, todo mundo aí. Você já percebeu que você gosta de se pôr no um lugar do outro? Se fosse eu... Eu... Não, ah, não. Eu vou me pôr no lugar da pessoa, mas você se põe naquilo que é ausente para você, mas você quer dar de presente pro outro, entendeu? Por exemplo, a Denízia tá rindo, você é assim, Denise. <risos> se for, foi sem querer, então. Tipo assim, ah, não. Aquela lá vai de manhã, toda manhã, vai, vai na padaria, pega pão, leite pra não sei quem, não sei quem, pra fazer pro marido, pro pai, pra mãe, pra avó, pro tio, pros filhos. Eu não, se fosse eu, não, eu não faria. Você diz isso porque você gostaria de estar no lugar dela e você não tem ninguém pra fazer por isso. Porque você gostaria de ir, entendeu? Entendeu? Mas você critica no outro, aquilo que você gostaria de ter e não tem. É. Eu só cuidei dos outros a vida toda. Olha lá, Regina. Então, você só vai cuidar, você só vai fazer e criticar, se fosse eu, se fosse eu. eu ah, eu me ponho no lugar da pessoa, tá? Você se põe no lugar da pessoa como quem? Como uma pessoa, olha ah lá, a Denise já falou que ela é assim mesmo, é, que você é uma pessoa, né? Você se põe num lugar do outro, mas quando você vê que é uma pessoa flexível, né? É, onde você pode ter alcance para pegá-la para você, ou você finge que se põe no lugar dela. Para mostrar que você é uma pessoa muito compreensiva. Sabe aquelas pessoas que são incapazes de falar delas sem se colocarem como... A puxadora de todo um bloco, bloco de pessoas de carnaval. Sabe esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa ainda não percebeu que um dia aquele bloco vai passar por cima dela. Aliás, está começando a perceber agora. Tem, tem muita gente que está começando a se perceber e não está se vendo. E aquilo está dando mais desespero ainda. Por quê? Porque as pessoas estão ficando... Elas estão se percebendo... Porém, elas estão com um pensamento fixo... Aquilo não sai da cabeça... E pensamentos fixos e repetitivos. Muito repetitivos. É como se ela... Agora, nesse momento... Né, de, de todo esse ocorrido, ela tivesse desligado o restante da humanidade, o restante de todos que fizeram outras coisas para elas, a não ser o emprego, o corona, os políticos, a situação, até onde vai isso, e como vai ficar a volta disso. Os pensamentos repetitivos, eles são maior detonadores da imunidade, sabia? Você vai perdendo imunidade à medida que o teu pensamento repetitivo vem, por quê? Porque ele é derrotista. Coisa boa, você não fica pensando o dia inteiro. Você não fica, oba, ganhei aquele brinco lindo, oba, ganhei aquele brinco. Não, você não fica. Agora, você pode ficar ao contrário. Ai, que brinco horroroso que veio para mim. Nossa, como que a pessoa teve coragem de me dar um brinco desse? Aí você vai ficar pensando naquilo o tempo todo e vai pensar como é que você vai lidar com aquela pessoa e como você vai dar a volta por cima sem, né, sem, sem ser ruim. Assim é o momento que nós estamos vivendo. O brinco feio. <coughs> vivendo o brinco feio, os seus pensamentos repetitivos... Estou falando brinco entre aspas, tá? Os seus pensamentos repetitivos, eles vão começar a te dominar. Quando eles forem te dominando, sabe... O marido não me lembra agora de quem que teve o infarto. A tendência para ter um infarto não vai precisar de nada. Vai ser mais rápido do que você espera. Acabam fixando demais as coisas ruins. Sim. A, as pessoas acabam fixando essas coisas ruins e para ter um derrame. Infarto Outros problemas de saúde Normalmente semelhantes ao vírus Que nem ao vírus Mas a pessoa está induzindo é, é muito simples É tranquilo Tranquilo não é a paz Tranquilo não é um pensamento lúcido Direto objetivo, pensamentos, sabe, de progresso e não de regresso. Pensamentos que você pode ir desenvolvendo para saber o que você pode fazer. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, Regina, oi Armin, não fala isso, Fiquei com muito medo. Tá, fica com medo porque fica. Com medo ou não, você não vai conseguir sair de nada. Sabe, o medo é o castigo do corajoso. Se o corajoso quer um castigo, é entrar no medo. Agora, o vitorioso é o medroso que entra na coragem. Porque entrar na coragem é realmente se libertar. Você veja bem, imagina o, aqueles caras que ficam presos lá no, na, em cadeia, em prisão. O único pensamento deles é fugir. Mas quando eles chegam à conclusão que eles não vão conseguir fugir... Eles vão direcionando para outras coisas. Então, para esses, tanto faz ficar em casa como não. Para esse tipo de cabeça. Porque a pessoa vai elaborando uma série de outras coisas. Marcos Caioquian, você é o que pensa. Você é o que pensa. Você, é, além de ser o que, o, o que pensa, você atrai o que você pensa, viu Marcos? Você atrai muito o que você pensa. Então, não é que você é o que você pensa, você está o que você pensa. Se você pensa que você é fraco, vai ser fraco. Se você pensa que você é forte, vai ser forte. Se você pensa que você é, o, sabe, os pensamentos, eles são o terror. Porque eles são abusivos, eles são repetitivos. Para cada 100 pessoas que pensa negativo, tem uma que pensa legal, que pensa assim, eu posso tudo, eu conquisto, isso não vai me pegar. Mas essas pessoas que também pensam, eu posso tudo, eu conquisto não sei o que. Como eu conheço pessoas que já disseram assim, nossa, eu tenho até vergonha. Eu tenho até receio de pedir alguma coisa para Deus, porque eu tenho tudo que eu quero. Aham. Conversando com uma dessas pessoas um dia desse, ela falou, amém. Eu tô, eu tô perdido, eu tô perdido. Por quê? Porque eu não sei ficar no estado que eu tô. Eu tô impossibilitado de trabalhar. Tô impossibilitado de produzir. Estou, sabe, mudei de apartamento nessa, nessa confusão para me sentir melhor, me sentir bem. Dois dias olhei para os meus armários vazios. Não tinha roupa suficiente para preencher aqueles armários. Agora eu pergunto para você, como está essa pessoa? Ela se viu, de repente, vazia com ela. Quando ela pensava que fosse uma pessoa preenchida por tudo. Então, o tudo para a pessoa é assim. Eu tenho estabilidade financeira. Tudo que eu penso, financeiramente eu conquisto. E quando ela vê que aquilo é vazio. Os pensamentos, eles são traiçoeiros mesmo. Eles são nossos maiores inimigos. Nós é que temos que doutrinar ele, cada eu, para eles serem a nosso favor. E quando eles são a nosso favor, vou, eu vou dar uma dica para vocês. Quando você sabe que aconteceu, teve alguma situação de alguém que falou alguma besteira pra você, e você na hora resolve, mas não leva aquela pessoa pra casa com você, entendeu? Quando você ouve. Sobre essa doença que é falta de ar, é falta, é, é diarreia, é caganeira, né? Como dizem, é vômito, é, a é, né? Também, a casa de chapéu. E de repente te dá diarreia. Aí você fala assim, pô, não, peraí. Olha o estado que eu tô, eu tô comendo coisas misturadas. Calma. Eu não vou ouvir o que o outro falou. Eu vou reconhecer o meu organismo. Eu não estou falando que você não deva ser prevenido. Se começar a febre, isso, aquilo, outras coisas mais, vai rápido. Mas não se deixa levar logo de cara. Respeita. Entendeu? Respeita. Não se deixe levar de cara. O respeito ele é imprescindível na nossa vida. Para de carregar os outros na tua cabeça. Para de carregar pessoas que você me ajudou e que hoje elas não estão nem te ligando para perguntar como tá da pandemia. Para de carregar na cabeça que uma coisa vai puxar outra. Aí sabe aquela como é que se diz que um puxa de um lado, outro puxa do outro, lá, aquela brincadeira. Vai virar aquele troço e vai todo mundo cair. Uns vão cair para frente, outros para trás. Não vai sobrar ninguém, porque as pessoas só estão carregando os outros. E quando não tem outro para carregar, está carregando o governo inteiro na cabeça. Tá carregando Bolsonaro, tá carregando Lula, tá carregando não sei quem, tá carregando Dorito, tá carregando Dorito, tá carregando Dorito. Chega! Chega! Não gostou, vamos parar para analisar, o povo precisa se unir em algumas coisas. Mas para o povo se unir, ele precisa estar inteiro nele. Como que acontece uma, uma união dos desequilibrados, me fala? Como acontece a união dos desequilibrados? Está sendo a nossa. Nós estamos numa falsa união. Nós estamos numa união boa no seguinte. Aqui no prédio que eu moro, em vários lugares, as pessoas estão fazendo cesta básica. Estão ajudando, estão levando né, para ninguém passar fome, porque aqueles 600, sei lá, vai. Então, estão fazendo de tudo. Agora de, até de roupa também, que tá frio. Então, nisso, o brasileiro ele coopera muito, só nisso. Mas no restante, gente, tá virando uh, uma uma pandemia emocional, entendeu? Uma pandemia de animal, de bicho, eu não tô falando de bicho bom, não, porque os bichos, eu tô falando de outro tipo. Tá acontecendo isso. Pelo amor de Deus, tira as pessoas da tua cabeça. Mas se você tirar, olha lá, essas pandemias colocou muitas pessoas no banquinho Lógico, no, tá fora da caixinha, como dizem, né? Você quer ficar bem? Primeiro. Ai, eu não sei como eu vou me virar sem dinheiro. Você vai se reinventar, te garanto. Agora, se você ocupar o tempo pensando em como você vai se virar e não se reinventar, parar e pensar assim. Igual ontem eu tava conversando com uma pessoa que eu tava falando, é sobre esse assunto. A pessoa falou assim, ai, Armin, o meu marido, como no caso dela, né? Ele perdeu o emprego e infartou. Infartou e perdeu o emprego. A minha filha tava empregada, também perdeu o emprego, jornalista. Publicitária, alguma coisa assim. O meu filho também perdeu o emprego, não sei o que, que é. E eu tive que voltar a trabalhar depois de aposentada para segurar tudo, no mesmo emprego que eu tinha antes. Não vou entrar em grandes detalhes, né? Eu falei assim: me parece que vocês são em quatro pessoas aí, né? Uhum. Sua filha é publicitária. Aham. Uhum. Ela deve lidar bem com a internet, com essas coisas todas, com rede social, né? Uhum. Tem alguém aí que deve saber fazer alguma coisa. Ensinar, dar aula de alguma coisa. Fazer uma comida. Alguma coisa que hoje esteja sendo vendável. Ah, tá. ah tem. Eu não sei o que que ela... Não, não vou entrar também... Mas que ela é boa em tal coisa. Tá. Por que que não põe sua filha para fazer a propaganda, fazer o marketing, entrar nas redes sociais, vocês se unirem e trabalharem nisso? Vai demorar um pouco, vai, mas dependendo do que for, a procura tem sido rápido, não tem? Quantas pessoas estão fazendo isso? Ao invés de ficar, eu estou acabada, aguentando um monte de gente pendurada em mim. Ou então aquela pessoa veio ficar aqui, ela agora ajuda a cuidar, ela cuida-se, vê obrigada, porque nós estamos sustentando ela. Então, a nossa situação hoje, gente, ela está muito desagradável, muito Sabe por quê? Você deixou de agradar a principal pessoa que é você. Você não se agrada com você. Ai, ah, não, mas eu gosto de mim, eu me agrado comigo. Não se agrada. Você se agrada com o que você tem. Com o que os outros veem em você. Você se agrada se for uma pessoa engraçada. Sabe aquela pessoa que todo mundo chama? É, a psicosfera tá pesada mesmo, tá? Tá, Marcos? Tá muito. Né? As pessoas, elas estão assim, dentro de uma... de uma condensação de pensamentos, né? Ah, do, do consciente coletivo... De todas essas coisas muito carregada muito. Oh, eu até foi bom você tocar nesse assunto, que eu queria falar a respeito disso, eu estava esquecendo. Gente, a energia do planeta, infelizmente, está tá muito ruim. É, tá bom o ar, o ar está rarefeito. Vocês vejam bem, as flores estão crescendo na época certa. De repente, a minha flor de maio lá no meu consultório está começando... Nascer, ela estava nascendo em julho, agosto, agora está nascendo agora, que é o mês certo, tá linda, tá ficando linda. As plantas, eu vou regar uma vez por semana e eu vejo que elas não estão morrendo com todo esse sol, tudo isso. Então <coughs> tem muitos pássaros, sabe? A vida, natureza, voltou. Enquanto que o homem, ele está traindo para ele todos os pensamentos negativos. Todos. Ele está, sabe, esse ar pesado, carregado. Essa coisa, sabe, como, como o Marcos está falando, é a esfera psicológica a, a, a, essa, essa densidade tá péssima eu mesma eu, eu se eu bobear e me deixar levar quando eu vou ver eu vou lá pra casa do chapéu pra casa da que pariu entendeu Aí eu fico em mim. Eu falo, não, ops, volta, volta, volta, volta, volta. Tudo isso que você já viveu, já aprendeu, já trabalhou em você. Você vai começar a deixar sair? Não. Eu não posso fazer isso comigo. Eu, eu, eu, eu preciso me respeitar. Então, gente, primeiro exercício... Em quem você tá pensando muito? Qual é o teu maior medo? Até as borboletas que não vi, agora estou... Exatamente, tem borboletas lindas agora voando. E elas tinham sumido mesmo, né? Em quem você tá pensando muito? Você tá com sintomas da doença? É psicológico? É verdadeiro? Começa a ter discernimento? Uh, de manhã, quando você acorda, a cama fica desconfortável Ou você não quer sair dela Porque você acha que você tá à toa na vida Não sabe o que fazer Ou tá imprudente diante da prudência Da coragem De desenvolver algo Gente, a situação tá grave. Não sei, tá, vai. Não vejo essa gravidade toda, mas vamos nos cuidar. Mas não custa você pôr uma máscara, legalzinha. Sair um pouco de casa, não se aproximar de ninguém, ficar uma dar uma boa distância. Não ir lugar tumultuado para ninguém chegar perto numa hora sem querer e tossir, alguma coisa assim. Andar um pouquinho no sol. Conversar à distância, à distância. Com alguém que você conhece na rua. Não estou falando conversar de pertinho, mas dá uma distância, conversa. Conversa com o porteiro, como eu faço aqui. Sabe? Começa a estarecer E os pensamentos que vierem de perda, de dano, disso, daquilo, de morte, de não sei o quê. Você fala, hã, hã, tá. Tá, tá. Mas tenha coragem de se reinventar. Talvez essa seja a oportunidade, como aconteceu com o senhor, que eu atendo também. Ele disse para mim, olha, eu sempre quis plantar, mas eu nunca, não, não tinha tempo. Agora eu tô plantando. Eu fui, comprei terra, comprei vasos. Comecei a plantar, vou fazer baldinhos pequenos, né, de flores. Plantou até romã, né? Plantou uva, barreira, comprou para depois pôr lá, pôr em algum lugar. Ah, sabe? Então, as pessoas. E aí ele, ele falou: se começar da vida, eu vou vendendo, ou, ou plantar coisas orgânicas futuramente, alimentos. Começou a tomar o gosto, gente. Estava esquecendo de falar disso. Olha, quer dizer, a pessoa já está aposentada, mas a aposentadoria é insuficiente. E ele trabalhava numa indústria. De repente, ele vai ser mandado embora. Ele sabe que ele já quase que não tem mais o salário. Ele foi lá e comprou e começou a fazer e... e Sabe? E tá lá. E ele vai vender, porque ele tá acreditando. De repente ele pôs a mão na terra e ele viu que ele gosta. Ele gosta daquilo. Ah, meu, eu fazia muito isso com o caroço das frutas. Tá vendo? Doava para as escolas. As pessoas compram, gente. As pessoas estão comprando tudo. Tudo que tá facilitando. Até você fazer, sabe, uma mudinha, começar a dar uma planta, uma verdura, um legume. Você vai lá e vende. A pessoa compra. Anuncia nas redes sociais. Não se entrega, não. Se você não precisa disso, sabe... Começa a ajudar as pessoas que estão precisando de um acalento. Ao invés de ficar brigando com os outros na tua cabeça. Ficar brigando com a televisão. Ficar brigando com tu, com isso com aquilo. Sabe, começa a ficar de bem. Ajuda. Ajuda nesse aspecto. Não se sinta preso. Se sinta protegido. Estou na gratidão com o coronavírus. Olha aí, a Valéria tá... <coughs> Por que que ela tá? Porque ela deve estar tá se redescobrindo em alguma coisa, né, Valéria? Então, vamos entrar na gratidão. Os asilos precisam de voluntário. Eu não digo hoje para ficar indo muito nos asilos, a não ser os que trabalham lá, porque é risco, é risco. Então, mas mais pra frente, por telefone, sim. Mas, pessoalmente, eu já acho que precisa se cuidar um pouco. Entenderam, pessoal? Bom. Vamos mudar? Vamos? Vai sair uma... uma um, eu, vou, eu vou postar sobre... Ontem eu postei sobre... A turmalina melancia. Hoje ou amanhã eu vou postar sobre a turmalina negra. E vou dar umas boas dicas para vocês. Essa negra, gente, é um negócio maravilhoso. É um negócio que vocês não, vocês não têm noção. Só que ela não pode ser colocada no corpo. Por exemplo, essa melancia... Vocês querem ver uma coisa? Eu vou ver. Como eu agora tô falando aqui, eu peguei um pouquinho dessa, né? Então, eu vou pôr ela aqui, olha. Ela, ela gruda. Eu vou pôr ela aqui e vou mostrar para vocês. Ela, ela gruda, literalmente, no peito da gente. É que agora eu não, eu não tô à vontade aqui, né? Ó, ela grudou. Vocês estão vendo? Porque é, ela é totalmente imantada e ela está puxando. Façamos é, desta fase um despertador. É já, exatamente. Então, ela vai puxando, ó, ela puxa, ela puxa toda a energia. É, a gente, ela descarrega a gente das angústias, de pensamentos negativos. E ela ajuda a fazer desta fase, como diz o Marcos, Cauquian, que fazer dessa fase um despertador para nós acordarmos. Você quer mais? Quer mais? Entra em contato comigo pelo WhatsApp, tá? E vou pedir para você: compartilha. Compartilha esse vídeo. Compartilha no YouTube. Vão lá no. O acordar. É, tem que ser espiritual, né? O espírito tá acordado, só que a pessoa não deixa o espírito virar à tona, né, Marcos? Fica muito no, só na mesmice do que aprendeu, do que racionalizou. E o espírito tá brigando. São esses os conflitos que nós temos: é o espírito, o amadurecimento, a vontade, essa coisa forte, brigando com o racional o tempo todo. Mas, enfim. Vocês vão fazer um favor de compartilhar. E outra coisa que eu vou pedir, vão lá no meu YouTube, gente, e comecem a... né? Vão, fazer, vão, vão se inscrevendo, <cười> curtam. Eu preciso chegar a mil, que eu comecei agora as redes sociais, né? <cười> eu tô quase nos mil já para poder começar a fazer live por lá, que eu quero. Eu quero fazer uma live mais, né, que é mais abrangente. Compartilhem, é, sabe, levem para amigos, para os amigos de vocês assistirem. E curtam minha página, porque em breve eu vou começar a diminuir o meu face perfil. Nós estamos agora, né? colocando o Instituto Armin de Gourmandian e o meu perfil está lotado, eu não vou mais ficar colocando ninguém e vou deixar só quem participa também, quem não participa eu já vou tirar, então quem quiser vai lá e já, já também aproveita, uh, curte o Instituto Armende Gourmandian, a página, o Instagram mas eu peço, se inscrevam lá no meu YouTube, curtam, porque olha, vai chegar num instantinho já vai chegar mil, falta pouquinho, tá bom? Eu vou aguardar por vocês no Instagram eu tô no Instagram, também tá começando a pegar agora, tá ficando legal. Eu não sei ainda muito bem mexer no Instagram, mas tô aprendendo, né? Tenho pessoas que estão fazendo por mim também, e eu conto com você. Qualquer coisa é só me chamar. Ah, pessoal, mais uma. Eu agora tô, tô dando atendimento de uma hora por um preço inacreditável, que eu sei que está todo mundo precisando e muito apertado. Não faço gratuito, porque o gratuito não é legal nem para mim nem para vocês. Mas por 150 reais, você vai ficar uma hora comigo online. E. Nós vamos fazer a radiestesia, vamos trabalhar com os cristais, a energia fria. Vamos bater um papo, vamos pegar a origem de alguma coisa que tá acabando com você, que tá, né? E vamos mandar bala. 150 reais por enquanto. Eu não fiz eu nunca expresso. Pela primeira vez eu estou fazendo, você vai ficar uma hora comigo, tá bom? Então, vocês vão lá no meu WhatsApp, me chamem e... Eu vou ter o maior prazer de lidar com vocês, tá? O número do WhatsApp é 99675-5250. 99675-5250. Sim, Florinda, eu quero fazer as lives pelo YouTube, que eu acho que é melhor, abrange mais, né? E depois eu ponho no Face também, vocês podem me ver por lá, não é legal? Tá bom? Pessoal, até quarta-feira que vem ou até qualquer hora, vem comigo, compartilhem, curtem o YouTube, curtam o YouTube, sigam no, no Instagram, Sei, ai, uma confusão, na página, tá? Vamos juntos chegar lá. Sempre na paz, luz e harmonia e com a cabeça boa, pelo amor de Deus. Por favor, cabeça boa. Tá difícil, tá? Mas acredita que você é a única pessoa que vai conviver e viver e ser você. Você é a eternidade em você. Aprenda agora. Descarte todo mundo que tá aí dentro. São todos descartáveis, humanos descartáveis, gente. Brincadeira, mas a é maneira de falar, ame, mas não grude. Chega de ter posse, não faça isso. Desapega. Fiquem bem, por favor, para todo mundo ficar. Nós somos responsáveis. Numa parcela, numa, numa proporção muito grande em colocar a imunidade aqui. Se nós estivermos bem, nós vamos sair dessa. A imunidade virá. Esquece desses políticos, esquece dessa raça. Sabe, deixa essa raça brigar, se engalfinhar com eles. Vamos acreditar em nós, né, Andréia? Vamos ficar em Deus. Deus em nós, o divino. O divino. Já. E os pleiadianos aí em ação. Com tudo. Eles não são bonzinhos não, viu? Não pense que eles são, não. Eles também estão estudando a raça humana, viu? Mas eles são muito poderosos na cura. Paz, luz e harmonia. Até a próxima. Tchau.